Oi, pessoas! Eu sou a Lívia Leite e esse é o Isso Não Cai Na Prova. Isso não cai na prova! Oh, yeah. Você deve estar se perguntando o que é esse título, né? Apostar, Evitar, Perder... O que é que a gente está falando aqui? Eu vinha pensando esses dias e lendo algumas coisas e aí percebi que em algumas situações a gente investe muito, a gente acha que tem que fazer algo para conquistar uma terceira segunda coisa, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Por exemplo, pra gente conquistar, vamos supor, o corpo que a gente quer, a gente acha necessariamente que a gente tem, é, claro que a gente tem que fazer mesmo exercício físico, mas o que eu tô querendo dizer é, tem gente que acha que tem, ah, o que eu tenho que comer a mais? O que é que eu tenho que colocar a mais no meu dia? Ah, eu quero um emprego novo. O que é que eu tenho que fazer a mais? Ah, eu tenho que passar numa seleção. Eu tenho que estudar mais. A gente sempre tem essa sensação de que a gente precisa fazer alguma coisa para conquistar esta outra coisa, ou seja, sempre fazer algo. E às vezes a gente não precisa fazer o certo é justamente evitar fazer. E a gente precisa pensar nisso. Pensa nos jogos de risco, né? Pensa nos jogos de, de, de aposta mesmo. No, jo no jogo, por exemplo, é, de poker. Tem hora que você sabe que você tem que esperar ou que você sabe que você tem que sair, que é mais adequado o que é melhor você deixar de fazer do que fazer algo né você tem que pensar por exemplo que o fato de você esperar mais um pouco ou de você não fazer algo pode ser muito mais positivo dependendo do que é que você está objetivando então por exemplo às vezes não necessariamente porque eu vou passar é, quero passar num vestibular ou num concurso público não necessariamente estudar mais é o que vai me trazer o resultado, tá? É claro que você precisa estudar, tá? É claro que você tem que estar tá sabendo o conteúdo que vai ser avaliado na prova, dependendo da prova, do tipo de prova que você vai passar, né? É, que você vai fazer. Mas, é, essa ideia de que você necessariamente tem que estudar mais, pode estar um pouco errada. Se você já é uma pessoa que estuda, por exemplo, oito horas, ou que você já trabalha com isso que você vai, é, o concurso que você vai prestar, né? Já trabalha, já tá no dia a dia com aquilo, já tem noção dos termos, Talvez você já esteja aí estudando esses termos. Né? Se você vai estudar mais, você só vai se cansar, dependendo da quantidade de horas, tá, gente? Eu tô só dizendo que às vezes uma pessoa que estuda oito é, horas por dia acha que precisa estudar mais, precisa estudar no fim de semana, que tem que fazer intensivão, que tem que fazer isso e aquilo outro. E na verdade o que você está fazendo é desgastando o seu próprio corpo, você não está dormindo, não está descansando, e isso está fazendo com que você tenha, na verdade, um resultado pior do que o que você imagina que vai ter. Por quê? Porque está cansado, está exausto, você, você gerou uma ansiedade desnecessária, porque você estudou mais do que o que você deveria ter estudado. Então, não necessariamente ter muitas horas de estudo significa que você vai alcançar esse resultado, que você ou que você vai, por conta dessas horas, alcançar esse resultado. Então, assim, lembrando sempre que eu não tô falando de, ah, então deixa pra lá. Eu só tô dizendo que a gente tem que saber dosar e saber a hora de sair e saber a hora também de parar um pouco ou esperar um pouco para que lá na frente o resultado seja ainda mais positivo, sabe? É ter um olhar um pouco mais estratégico ou ter um olhar... É, um um pouco mais uh, amplo da situação, né? Não olhar só que, ah, eu preciso fazer isso. Eu fizer, se eu fizer, fizer, fizer, vai dar certo. Não, dá uma olhada no geral. Será que não é hora de parar? Será que não é hora de dar um descanso? Dá um tempo daquilo, refresca a ideia, deixa anotadinho, guardadinho aquela ideia ali. Depois volta, retoma aquilo ali para fazer de novo. Às vezes o resultado sai bem melhor quando você dá esse descanso e depois você volta a fazer aquilo. Bom, se você concorda tá passando por algum projeto nesta situação, comenta aqui comigo. Se você já passou por uma situação onde você viu que isso aconteceu e super deu certo, comenta aqui também. Tá? A situação que você disse, ah, eu pensei que é, não deveria mais super deu certo descansar ou fazer atividade física ou deixar pra lá e depois voltar e refazer. Comenta aqui a tua experiência que eu quero saber. Beijo, pessoas. Boa semana. Compartilha se tem alguém que ainda não colocou isso na cabeça, de que é necessário ter estratégia e não necessariamente só sair fazendo, fazendo, fazendo. Compartilha com essas pessoas, compartilha com quem você acha que gostaria de ver esse conteúdo para adicionar mais gente aqui nesta comunidade fazer a gente crescer neste YouTube, não é mesmo? Segue a gente nas redes sociais. Tudo isso não cai na prova. Beijo, pessoas. E tchau. Isso não cai na prova. Oh yeah!